Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quill, pelo Espírito Josué. Capítulo 8.3 Linhas Paralelas Terceira parte Acompanhamos agora o caso 179-2. Deixaremos a encargo dos leitores analisar e deduzir qual teria sido a proficuação dos espíritos operários do bem para desatar os nós resultantes da vingança almejada e perpetrada sob requisição de Daniela. Citaremos apenas alguns detalhes das providências espirituais. Diógenes, em espírito, decidiu retomar para sua vida o amor de Daniela. Em sua alma, falava alto a bênção da paternidade concedida por Deus. E, na vigília, em diálogo com o pai, pretendia ir se desculpar com a enfermeira-chefe. As duas providências se mostravam regeneradoras. E, agora, faziam parte do seu dia a dia, não lhe dando sossego. Desempregado, desempregado enviara seu currículo para várias empresas, inclusive alguns hospitais. Sua experiência como comprador hospitalar o credenciava o desempenho dessa função em grande parte das empresas. Depois de muito tentar um emprego e de aguardar retorno da remessa dos currículos, foi alegremente surpreendido pela convocação a comparecer num hospital que tinha justamente a vaga de comprador. Em lá chegando, ficou um pouco aturdido ao deparar com a quantidade de candidatos, tendo ele e os demais postulantes passado o dia todo em testes e entrevistas. Ao serem dispensados, foram alertados para aguardar chamado, que veio dois dias depois. A convocação não definia que a vaga seria dele e sim que apenas dois candidatos tinham sido aprovados, os quais seriam submetidos à nova bateria de testes para definição de quem ocuparia a vaga. Tal decisão seria feita pela permanência de ambos os candidatos no hospital por dois dias úteis em expediente integral. Foi marcada a data. Que não se atrasassem. Era advertência final, já que isso representaria a reprovação sumária. E assim, na véspera, compreendendo que essa era a sua grande chance, Diógenes foi até dormir mais cedo para que no dia seguinte não perdesse a hora. Ramiro, seu pai, até emprestou o carro para ele, pois o hospital era um pouco longe da sua casa. De manhã, acordou ao mesmo tempo que o sol. Nunca o mundo lhe pareceu tão bonito como naquele momento mágico em que assistiu ao sol começar seu radiante passeio pelo céu. Bem tomado e bem arrumado, após o café dirigiu-se ao endereço do seu futuro profissional, distante cerca de uns dez quilômetros da sua casa. Ainda não se distanciara três quilômetros e... Bem à frente do seu carro, um apressado quanto irresponsável motociclista atropelou um transeunte. Moto, motociclista e pedestre caíram à reduzida distância dele, que até teve de frear bruscamente para não agravar ainda mais o já grave acidente. Teve dois impulsos mentais simultâneos. Primeiro... Sair dali o mais rápido possível para não se envolver. Segundo, tentar ajudar. Prevaleceu o segundo. São essas frações de tempo que relógio nenhum do mundo consegue registrar, de tão rápidas e fulgurantes que por vezes marcam toda uma vida e repercutem em tantas outras. Agindo, como dissemos, por puro impulso de automatismo filantrópico, desceu como um raio do seu carro e amparou os dois feridos. Vendo sangue nos dois, veio-lhe à mente a lição de direção defensiva, sobre não ser adequado remover vítimas de acidentes e sem aguardar a chegada de técnicos para esse primeiro atendimento. Nesse instante, que a muitos pode ter parecido indecisão, mas que na verdade era prudência de tanto procedimentos, algo inesperado veio em seu auxílio. O motociclista se ergueu, meio tonto, e foi até o meio-fio, onde se sentou. Seus ferimentos, pôde perceber, eram na mão, cabeça e perna. O pedestre, lúcido, mas gemendo, implorou a Diógenes. — Pelo amor de Deus, me ajude a chegar a um hospital — que se erguer, mas não pôde, pois a perna apresentava fratura exposta. Algumas pessoas se aproximaram e logo um homem se destacou. — Sou médico. O ferido precisa ser levado logo ao hospital. Meu carro não está perto daqui. Diágenes falou de bate-pronto. — Vamos no meu. Sob orientação do médico... Diógenes e outras pessoas cuidadosamente situaram a vítima no assento traseiro do carro. Gemendo muito e quase perdendo a voz, o ferido indicou o endereço do hospital que atendia seu plano de saúde. Citou até o telefone para o médico, dizendo que tinha parente que trabalhava lá. No trajeto, o médico que estava acompanhando o ferido deu um telefonema para o número que este indicara e passou instruções, citando a emergência que caracterizava o caso, informando que estavam prestes a chegar e que estivessem a postos para recebê-los. Diógenes, na hora que ouviu o endereço, não atinou onde era. Também, durante o trajeto, num curto telefonema feito do seu celular ao pai, Informou-o que, infelizmente, não poderia ir para os testes finais do emprego que postulava e pediu-lhe que avisasse ao Departamento de Recursos Humanos. Feito o telefonema, olhou para o paciente e teve a impressão de que ele desmaiara. Ao aproximar-se do hospital, só então, Diógenes se deu conta do local para onde estavam indo. E, mesmo antes de chegar... Seu coração começou a bater descontrolado. Aquele era o hospital do qual ele fora despedido. Tão logo chegaram, quem veio atendê-los à recepção de emergência? Sim, a enfermeira-chefe, empurrando uma cadeira de rodas e mais dois padioleiros, estes com uma maca hospitalar. Quando ela olhou para o motorista e reconheceu Diógenes, com um manifesto desprezo, ia se retirando, pensando em mandar alguém vir realizar o atendimento. Mas o médico desceu do carro e, dirigindo-se energicamente a ela, deu-lhe breves instruções. Adentrando rapidamente, foi conversar com o colega que atenderia ao caso. Só então ela resolveu participar. Só aí que olhou para o ferido desmaiado no banco traseiro do carro. Deu um grito de agonia ao reconhecer quem era o paciente. Seu marido. — Jorge! Meu Deus! Começou a chorar e, entre soluços, vendo Diógenes com a roupa suja de sangue, não se conteve e disparou raiva contra ele. — Bandido! O que você fez com meu marido? Ainda chorando, antes de atender o ferido, proclamou. — "Desta vez você não escapa. Há de pagar caro por mais essa maldade. Fechou o punho e gritou desafiadoramente. — Covarde! Por que não veio tentar se vingar em mim? Ouvindo toda aquela gritaria e gesticulação enfurecida da enfermeira-chefe, outros funcionários do hospital foram ver do que se tratava. Reconhecendo Diógenes, que ali trabalhara por alguns anos, decidiram levar a enfermeira-chefe para o interior, ao mesmo tempo em que o médico e os padioleiros colocavam o ferido na maca e também adentravam com o acidentado. Diógenes, em poucos instantes, se viu sozinho, ou melhor, na companhia de olhares inamistosos que muito o perturbaram e o deixaram absolutamente incapaz de se defender E de explicar que ele não era o responsável pelo acidente Alguém do hospital, captando todo o clima de agitação que se formara Em atenção à enfermeira-chefe E para não agravar a situação Ou, de alguma forma, fazer alguma coisa que a prejudicasse Pediu a Diógenes que deixasse seu endereço e telefone Diógenes já ia entrando no carro quando foi interceptado. Por favor, eu sou o investigador de polícia em exercício aqui e preciso dos seus dados. Mas eu já deixei meu endereço e telefone. Aliás, todos me conhecem, trabalhei neste hospital. E além do mais, preciso ir me trocar para me apresentar onde pretendo conquistar um emprego. Nem sei se vai dar mais tempo. Não se preocupe, não vai demorar. Diógenes não teve como recusar. Ao mesmo tempo em que o investigador tomava o depoimento de Diógenes, o ferido passou aos cuidados do doutor Antunes Filho, traumatologista do hospital, que atendeu a convocação feita pelo alto-falante. A enfermeira-chefe, que fizera a questão absoluta de ficar ao lado do marido, informou-o logo de quem se tratava. O doutor Antunes Filho procedeu a rápido exame no paciente e constatou que não havia sintomas de colapso. Por isso, determinou que ela o levasse imediatamente à radiologia e, em seguida, ao centro cirúrgico. O traumatologista, reconhecendo o colega que até então cuidava do paciente, brincou. — Então, Henrique, você está querendo tomar meu emprego, hein? — Que nada, Antônio. Essa foi uma tremenda emergência. — Sorte dessa pessoa! Parece até que o anjo da guarda dela estava de plantão, pois foi justamente atropelado na sua frente. — É, mas mais coincidente ainda é o fato de ele ser marido da enfermeira-chefe daqui. — Oh, tantos mistérios, tantas coincidências. Outra é que o rapaz que atropelou e que trouxe a vítima já foi meu funcionário no setor de compras. — Não, não foi ele que atropelou. Foi um motociclista apressado. — Ah, é? — é? Mas você sabe por que ele não trabalha mais aqui? Por quê? Porque andou procedendo mal justamente com quem? Uh, não faço a menor ideia. Com a enfermeira-chefe. Não diga. Quantas coincidências, não? Por gentileza, Antunes convidou o colega, se quisesse, acompanhar os procedimentos. Mas este, por ética, declinou quando o policial fez as primeiras perguntas, Diógenes foi respondendo-as mecanicamente. Nome, idade, filiação, endereço, etc. Mas a uma pergunta referente ao atropelamento, indignou-se. Perguntou-lhe o investigador. Pode justificar ou ao menos explicar como foi que você provocou o atropelamento? Diógenes percebeu que vários funcionários do hospital que também o conheciam, olhavam-no com desprezo. É que todos estavam mesmo pensando que ele era o culpado. Sentindo uma quase insuportável onda de calor subir-lhe a cabeça, a gritar em altos brados que era inocente quando viu o doutor Henrique dirigindo-se à saída. Seus olhares se cruzaram. Nele, agonia em plenitude, mesclada com o ácido sabor da inocência ferida e da ingratidão, mesmo que aparentemente por desconhecimento da verdade. No médico, ao contrário, a paz daqueles que cumprem o dever são reconhecidos. Doutor Henrique tomou a iniciativa de ir se despedir dele. Muito bem, meu jovem, você é o um herói nesta história. Admirei muito a sua atitude e vejo com enorme alegria que nem tudo está perdido neste mundo. O investigador e os funcionários que de Soslaio presenciavam tudo... Algo desconcertados captaram todos que alguma coisa estava errada naquele acontecimento. O policial dirigiu-se ao médico. Uh, doutor, por favor, o senhor poderia testemunhar no inquérito que será lavrado? Claro, claro. Sei que o senhor precisa se retirar, mas gostaria que me respondesse apenas a duas ou três perguntas. Sim, pode perguntar. Após ter anotado os dados pessoais do doutor Henrique, o investigador apontou para Diógenes e finalizou: O senhor viu se esse rapaz estava em alta velocidade? O quê? Como assim? O que você quer saber de verdade? Refiro-me ao momento do impacto do carro dele. Mas que impacto? Pois ele até teve muita presença de espírito e brecou sem nenhum problema. Então o carro derrapou ou deslizou? De forma alguma. — Mas, doutor, se ele brecou, como é que atropelou o pedestre? Pelo amor de Deus! Não foi ele quem atropelou, foi motociclista apressado. O investigador mordeu o lábio. Sem o ar autoritário, de a pouco, olhou para Diógenes, que calmamente agora murmurou. — Graças a Deus! Alguém finalmente neste hospital fica sabendo a verdade. Doutor Henrique repreendeu o policial. Não acredito que você estivesse pensando que o jovem aqui causou o acidente. arrematou Fique sabendo que foi ele quem primeiro socorreu tanto o motociclista culpado quanto a vítima. O investigador dirigiu-se a Diógenes. Me perdoe. E, num gesto de grandeza, deu um forte abraço no jovem. Na mesma hora, os demais funcionários, até então inamistosos, Igualmente foram abraçar o ex-colega. Dr. Henrique olhou para Diógenes com profunda admiração e, sem dizer palavra, foi saindo. No mesmo instante, o motociclista atropelador chegou ao hospital, levado por seu patrão, que o amparou para poder descer do carro. É que estava com fortes dores na perna e com um corte profundo na cabeça, que sangrava muito, além do ferimento na mão. Além do mais, ao chegar à firma para entregar a moto e ir buscar socorro, deu-se conta de que perder os documentos no local do acidente. Por isso, seu chefe decidiu que o melhor seria ele ir ao hospital para ser atendido e depois apresentar-se voluntariamente à autoridade policial. Foi o próprio motociclista que, vendo Diógenes e o doutor Henrique, cumprimentou-os e implorou. Graças a Deus que vocês estão aqui. Vocês viram que eu não tive culpa que aquele homem saiu da calçada fora da faixa de pedestres. Por caridade, sejam minhas testemunhas. O doutor Henrique foi compassivo. Ninguém atropela alguém por querer, a não ser que seja maluco. Eu não poderia testemunhar sua inocência ou culpa, pois não presenciei exatamente todos os lances do atropelamento. Diogenes né, se adiantou. Embora você estivesse com muita pressa, na verdade, o pobre do homem de fato se distraiu e desceu da calçada no lugar errado. O investigador se deu por feliz pelo fato de ter todos os envolvidos já devidamente qualificados. Só faltaria a versão da vítima para concluir suas anotações e encaminhá-las ao órgão judicial competente. Quando o chegou a casa com as roupas algo amarfanhadas e acabrunhado por ter perdido a chance de disputar o um emprego, seu pai estava esperando -o. A seleção ficou para amanhã. — O quê? Como assim? — Telefonei para o hospital, como você me pediu, e me disseram que a seleção estava transferida para amanhã no mesmo horário. Esse adiamento contou com as mães dos dois pretores que agiram devidamente autorizadas por entidade elevada que supervisionava o processo justos. Apenas fizeram com que o responsável pela seleção tivesse um ligeiro mal-estar, impedindo-o de realizá-la. Mas, antes da hora do almoço, ele já tinha passado. Bem, no dia seguinte... Diógenes compareceu ao hospital e, ao fim do dia, a vaga era sua, depois de avaliadas as qualidades profissionais dos dois candidatos. Será fácil deduzir que a vitória de Diógenes se deu por mérito profissional, sem interferência do plano espiritual. O que de fato a espiritualidade amiga providenciou foi o ajuste do tempo para que Diógenes estivesse onde estava no momento em que ocorreu o atropelamento pela motocicleta. Nota do Médium Nas questões 525 e 526 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec registrou que os espíritos se valem de determinados acontecimentos e inspiram pessoas a agirem de forma que se cumpra programação pré-reencarnatória. Essa providência jamais ocorre fora das leis da natureza. Justiça Divina Fim da nota Diógenes poderia socorrer a vítima ou não. Fazendo-o, deu grande passo para recompor sua desavença com a enfermeira-chefe. Assim que pôde conversar com o marido, a enfermeira-chefe ficou sabendo da verdadeira ação fraternal de Diógenes, bem diferente do que ela havia imaginado. Compenetrou-se de haver cometido terrível injustiça com ele. Envergonhada. Não sabia o que fazer. Pensava. Na verdade, aquele moço sempre se mostrar educado, competente e respeitoso. De certo, o que aconteceu naquela infausta madrugada só pode ter sido por causa de influências espirituais do mal. Assim pensando, pediu a Deus um jeito de desfazer o mal-entendido, isto é, ajudá-la a se desculpar. Os dois pretores que a acompanhavam induziram-na a contar para o marido tudo o que havia acontecido sobre Diógenes, o assédio daquela madrugada e agora o providencial socorro que ele realizou. Foi o que fez, não ocultou nada. Sensibilizado, tanto pelo acidente, quanto pela confiança da esposa, o marido não pensou um segundo e disse para ela ir-se desculpar o mais rápido possível e, de preferência, frente a frente com o jovem. Vendo esse quadro positivo, os dois pretores foram até Diógenes e sugeriram-lhe ir visitar o atropelado e tentar explicar à enfermeira-chefe o que de fato havia acontecido. E, depois, pedir desculpas por seu comportamento daquela madrugada. Quando Diógenes entrou no hospital, já no fim da tarde... Foi então festivamente recebido pelos colegas, que tinham sabido de tudo. Eles próprios, inclusive, conduziram Diógenes até o aposento em que o atropelado estava. Diógenes viu o casal, que sorriu para ele. Estava coroada de êxito a providência textual do plano maior. Olharam-se. Peço que você me perdoe. Foi muito injusta. Gostaria que a senhora me perdoasse. Outro dia, fui responsável. Os pretores resolveram aplicar seus conhecimentos. Sugeriram com energia que se abraçassem. Essa era realmente uma atitude difícil de ser tomada. Mas ambos eram mesmo bons nessas tarefas, e agora a força do bem estava do seu lado, força essa muito maior do que a do mal. Num impulso que a emoção comandou, Ambrosia e Diógenes de fato se abraçaram num puro sentimento de fraternidade. Num segundo, ali terminou, de forma sublime, um problema que poderia durar, sabe Deus quanto, talvez se transferindo de reencarnações. Adiante, sentindo que Deus estava do seu lado, Diógenes decidiu que agora era a hora de procurar Daniela. Não titubeou. Foi até a casa dela com dupla escolta, os pretores. Tocou a campainha. Ela atendeu. — Você? — Sim. Ficaram-se olhando por segundos que pareceram horas. Ele, objetivo, disse... Vi saber como está passando meu filho e a mãe dele, aliás, minha futura esposa. Daniela começou a chorar. Rápido, Diógenes adiantou-se e abraçou-a. A aura dos dois se entrelaçou de tal forma que, talvez, até onde nos é permitido imaginar, jamais se deixariam. Tamanha e tanta era a luz espiritual do casal, que duas testemunhas invisíveis até precisaram esfregar os olhos, os pretores. E, ainda, um espírito prestes a reencarnar, o filho de Diógenes e Daniela, nas brumas mentais que são comuns para a maioria dos reencarnantes, diante de tão abençoado evento, igualmente foi envolvido por benéficas vibrações,